Olá mamães, se tem um assunto que está sempre presente na roda de mães é sobre o sono do bebê então se seu filho tem dificuldades para dormir um sono agitado a receita de hoje é pra você então fica até o final desse vídeo que vou te passar um segredo que vai resolver esse problema de uma vez por todas essa papinha se chama Nana, Neném porque ela tem em todos os ingredientes triptofano. Um aminoácido que ao chegar no cérebro se transforma em serotonina, aumentando o bem-estar. E garantindo -a um sono mais duradouro. E calmo para seu bebê. E para estar fazendo essa papinha famosa vamos precisar de. Dois maços de alface romana ou lisa lavados e higienizados. Dois maços de agrião, só as folhas. 4 aspargos verdes Azeite 2 colheres de sopa de cebola bem picadinha 2 xícaras de caldo de legumes caseiro Queijo meia cura raladinho Modo de preparo Faça um refogado simples com a cebola e o azeite E depois que a cebola estiver molinha, coloque o caldo de legumes Mexa um pouco e espere ferver para colocar os vegetais. Abaixe o fogo e coloque os aspargos picados. As folhas de alface também já picadas, as de agrião e deixe cozinhar por mais ou menos 5 minutos. Você pode servir assim, com queijo ralado por cima ou batida no liquidificador. Agora vou te passar um segredo. Se seu filho é difícil para comer...